Onde estão os mortos? Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, os mortos estão no sepulcro ou no túmulo. É, segundo Lucas 16, 19, João 5, 28 e Daniel 12, 2, os mortos estão no sepulcro. Então, para que a gente entenda sobre a morte é necessário que a gente busque ao livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem do barro, soprou nas suas narinas e ele foi alma vivente. Então, se a gente for entender exatamente como está escrito, nós vamos ter que entender Deus com boca, nariz e soprando sobre um boneco de barro. Claro que se a gente for estudar a palavra de Deus, é, isso seria antropomorfismo um seria considerar que Deus tem forma humana provavelmente pela vontade de Deus todas as coisas se fez o, o boneco humano se formou e o espírito fez um rendemoinho e entrou no homem e ele viveu ficou vivo compreendendo desse jeito nós vamos ver que o material humano do seu corpo, a biologia do homem, é inteiramente terrestre, né? é uma matéria terrestre, foi tirado do barro. Porém, o espírito que foi colocado nele é imaterial. Né? O vento, né? Jesus disse que o vento sopra e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, Assim são as coisas do Espírito, assim é o Espírito, então o Espírito ele veio do imaterial, né? a vida de Deus veio do imaterial, o Espírito né, foi colocado dentro do homem na forma de vento, na forma de sopro, é... isso fez o homem uma alma vivente, né? agora para a gente entender a ressurreição, porque morte é o fim da vida física. A morte é o fim da vida física. Para a gente entender a vida espiritual, vem a ressurreição, vem a palavra ressurreição. Ressurreição começa a partir de Cristo Jesus. Então, assim, pesquisando, nós descobrimos um texto fantástico, maravilhoso, cheio de graça, que está em Oséia 13, 14 que diz assim, e eu os remirei da morte. Eu os remirei da morte. Né? É, 1 Coríntios 15, 55, Paulo escreve desse tema, dizendo, onde está a morte o teu ardilhão. né Então, Jesus ele promete, através do profeta né, Oseias, que nos resgataria das mãos de Satanás do inferno, e não remiria da morte, tiraria da morte. Esse processo só se deu quando Cristo ressuscitou, né? Quando a gente vai para Mateus, né? lá no capítulo 28 58, está dizendo que Jesus foi lá e ressuscitou os mortos que estavam presos, né? Satanás havia prendido aqueles mortos, aqueles santo que Cristo foi buscar e trouxe com ele, né? Então essa essa condição, o próprio Jesus ele diz, não tema quem mata o corpo e não pode matar a alma, certo? Então o entendimento de Eclesiastes, né, dado por Salomão, não, não pode superar Jesus, o conhecimento de Jesus é maior. Então Jesus é a promessa da vida Ele diz para Maria lá no capítulo 11 de João No versículo 25 Ele diz que Ele é a ressurreição Aquele que crê nele não morrerá E aquele que está vivo e crê não morrerá jamais Ele também vai dizer lá em João no capítulo 5 Ele vai dizer que o tempo virá e é agora Agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, os que estiverem lá sairão. Então, vida após a morte só tem depois de Jesus. Isso é um processo da nova aliança, isso é um artigo de lei da nova aliança, que não foi compreendido pela teologia, a teologia é totalmente materialista. Quando a gente vai para João 3, Jesus está falando, fazendo a separação. Carne é carne, espírito é espírito. A carne você vem sabe de onde vem, vem dos pais. Né? Traz os traços do DNA do pai e da mãe, dos avós. Mas Jesus disse que o espírito, você não sabe de onde ele veio. Você não sabe, você não conhece a origem dele. Porque o espírito é como um vento que sopra, olha aí o sopro que sopra. Você sente, mas não sabia de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, Jesus está explicando que tem corpo e tem espírito. Que o fim de um não é o fim do outro. Porque um é material, vai se acabar, mas o outro é imaterial, não se acaba. Mas tem gente, irmão, que tem uma dificuldade enorme de entender isso. É uma promessa profética, a vida após a morte, só depois de Jesus, antes de Jesus. não Nem se sonhava com isso, veja a resposta profética de Marta para Jesus, lá no capítulo 11. Eu sei, Senhor, que Lázaro há ah, de ressuscitar na ressurreição do último dia. Era um entendimento do mosaísmo que um dia todos iam ressuscitar. Eles não compreendiam a doutrina. Jesus disse a ela, não, eu sou a ressurreição. Vida. Então, é Jesus que traz o processo de ressurreição para a humanidade. E a partir daí, o que é que acontece? Ele explica lá em Lucas 16 e 19, né, que existe o Hades, para quem não anda direito, para quem não faz a vontade do pai, e existe o paraíso, onde está Abraão, o pai Abraão. As almas no mundo feliz, ele explicou isso para o ladrão que estava do lado dele lá na cruz. Ele disse: hoje estarás no paraíso comigo, hoje ainda, né? Aí muitos dizem assim: Ah, Jesus não subiu porque ele não foi glorificado, irmão. Isso é ignorância, irmão. O paraíso não é trono. Jesus não foi ao trono, mas o paraíso ele podia ir. Ele podia ir em todas as regiões. Ele só não podia ir ao trono para glorificar. Para receber do Pai a glorificação. Mas ele podia ir em qualquer canto. Ele foi no inferno. Ele foi em todos os lugares. Ele ordenou. Entende? É preciso que a gente abra a cabeça para entender o Espírito. A revelação do Espírito. Porque sem a revelação do Espírito, nós vamos continuar na letra. E Paulo disse que a letra mata. Amém, irmão? Eu espero que esse áudio venha contribuir para o conhecimento da Igreja de Deus para os amados que pregam o evangelho aleluia certo essa doutrina materialista né não, não tá de acordo com os escritos sagrados ela revoga muita coisa e eu espero que os irmãos estude mais busque mais sobre o conhecimento principalmente a nova aliança as, os seus mandamentos e as suas normas doutrinárias, que são diferentes do Velho Testamento, né? O próprio Jesus diz que a gente não deve buscar as coisas velhas, não deve considerar as coisas velhas, nem buscar as coisas passadas. E passou, passou, irmão. Não é nem colocar vinho odre velho, porque se botar o Espírito Santo dentro da doutrina antiga, vai estourar, vai acabar com tudo. Então Jesus disse que novo é novo, eis que faço uma coisa nova. Então tudo é novo, irmão. Vamos também renovar o nosso conceito de enxergar bem pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?